E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo hoje eu já vim com o e vim mostrar uma coisa para vocês é, quando você pegar o um nível 45 deixa eu apertar o K para falar certo é 25 45 e 65 você vai fazer uma DG você vai ganhar uma habilidade superior que já comentei isso nos outros vídeos que é uma habilidade um pouco mais forte eu acho que é mais forte no caso, para mim essa aqui é uma área muito mais utilitária não sei, se, sei as outras classes como é que é é, no 45 eu pegar outra skill não sei qual que é, pelo menos foi o que eu aprendi agora. E Eu vou fazer a DG agora e vamos liberar essa asa. É uma DG acho que solo, então, quando eu me lembro quando eu fiz a 25 foi solo, não sei se essa agora atualmente é solo. Vamos lá. Vou ganhar a gema, essas gemas eu vou guardar porque falar que eu vou usar pra tudo, então eu vou ter gema, então estou guardando, me recomendaram ganhar, vou guardar, vou aqui. Anima caixa, eu tô, eu tô focando em ataque e mana. Eu tô em falta de mana, é PM que é tipo mana. O oh, rapaz pegou a skill agora, tá todo felizão. Vamos atrás de nossa asa para onde é que tem? Ah, tem que pegar a quest. Vem cá, vamos lá. Vamos, vamos rapaz, me dê a quest. Beleza. Vamos lá para essa DG. Deve ser fácil, aí, DG solo. O lugar é estruturado as als, criou um Tá, não molei porque eu tô pressando leitura, desculpa. Vamos lá. Ah, tá lá, lá. Gente, eu tô demorando para poupar um pouco porque eu tô tentando fuçar tudo, tentar absorver o máximo, uma coisa que eu descobri, teve gente que o level direto e ficou pulando as caixas azuis. Não pule as caixas azuis, porque são, essas caixas azuis são as que dão... Pera, deixa eu passar essa aqui. Ignora. Ignora, porque não quero talvez atrapalhando. Não é possível ignorar. Fale, amigo. Não se preocupe. Ah, sei lá. Assim como todos os cavaleiros usamos as palavras... Não, que... não é... Me perdi de novo, desculpa, vai. Passa, passa, passa. Uhum. Para quem gosta de história, é história legal. É, para quem, tá, quem faz quest, não pula essas questas todas, estou fazendo todas, porque ela dá mais X para aqui. Que é a... Ah, esqueci o nome, que é a X para tá É tá uma outra X, é, tem um nome, quando você começar a jogar, a galera vai falar qual é o nome correto. Depois que você pega o 65, só essa autarquia ficou do lado, que parece que eu via na infinita, vai é até 900 e pouco. Pelo menos é a quantidade de pontos que tem pra distribuir lá. esse ponto te deixam mais forte então vamos lá. Vamos uh, terminar essa rapidinho, aí mais fotógrafo. Vamos lá. Peguei essa habilidade de vento, que da hora, mano. Você teleporte pra cá. Ah, essa... Ah, oh, oh, até que subirou que eu peguei. Só que eu sou meio papel. Então eu fico indo pra um lado e pro outro. Solto meu pombinho. Acho que eu vou pegar outra skill de teleporte, véio, de evasiva. No caso. Tem outra skill também que é boa em área, mas gasta muita mana. Quando eu seguro o shift eu bato parado. Eu não sai do lugar. Uh. Legal, né? Vamos lá. Ó, oh, Ptera. Tenho acesso emocional pra para lá, mas vou vir para cá primeiro, que tem uma outra coisa aqui. Vamos lá. Um. Olha, uma cruz. Ah! Caralho, que da hora. É um touro. Que massa, mano. Mitologia massa, mano. Cara, meu personagem tá muito maneiro, ó. Vamos lá. Só essa máscara que tá feia, que já tira essa máscara aqui. Bicho feio, só a touca tá maneira, mano. Mas isso aí, velho, estragou o personagem, mano. Vamos lá. Olha. Ah, é esse bagulho que tá do lado do nome dele, L, parece que é a dificuldade no bicho, é a força, sei lá. Eu sei que. É, acho que é. M. L. X. X. L. Sei lá o que vem depois. Peraí, treporta. Poçãozinha de vida. Cadê o, cadê o bichão? Ih, já matei? Será aqui ó? Toma. Toma. Vamos. Uhum. O meu pet. Gente, depois eu vou descobrir como é que eu deixo o pet mais um. Eu já aprendi como que deixa. Preciso de outro pet, tem que deixar ele mais 10. Pra poder fazer ele ficar mais um. É mais um, é um. Sei lá como que se fala. Não sei formar a informação certa. Então, vamos descobrir. Certo? Vamos lá. Toma ele, toma ele. Usa aqui. Opa! Um furacãozinho. Vamos lá, vamos lá. Opa! Toma! Esse é o... o. Meu poder mais tira é esse aqui de fogo. Esse é o Tornado de gelo que mais tá tirando dano. Por enquanto. Olha! Cristalzinho, um, um pouco oh, mais sem de ataque. Vamos lá. Opa, que isso? Nossa! Os hum, uns buffzinhos, que legal. De novo ele. Rapaz, eu não te matei, rapaz. Já matei? Foi rápido? Foi rápido, amigo. Você também vai ser rápido. Nossa. Estou muito forte. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ter esse meu T que é uma evasiva. Ele me ajuda muito para fazer os boss. Ah, esse é o bichão final, eu acho. É ele mesmo. Ah, Azul, gente, você não morreu? O que você faz aqui? Esse não é lugar seguro. Não é você quem está seguro. Se seus poderes for para um demônio, será uma desgraça para não ser quem. Não! Ah, essa vez que eu queria ler passou, sacanagem. E, rapaz, o velho é do mal. Até você se nós abandonam. Olha é a história da Sua história termina aqui! Gente, eu vou tentar ver se começa, come, começa a conseguir ler as histórias, poder passar por seis histórias certas. Vamos tentar, porque assim é melhor a minha. É que se fala? Minha leitura. Eu estou terminando o colégio para estudar, estou voltando agora, então vou tentar fazer isso para melhorar minha leitura de leitura. Então vamos tentar, vamos nos esforçar. Vamos. Opa! Ih, fui pego pela terra. Oh, não tem mais bagulho vermelho no chão não, para mostrar onde vai os Opa! Vamos lá. Ó, oh, LX do lado, como eu falei para vocês. Nível que ele falou, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, fui pego. Toma, filho, toma. Toma! Opa! Foi mais rápido agora, amigo! Não! Foi mais rápido agora, filho. Ah, não! Matei. Oh, Perdoe-me. Quem é esse? O guard. O guard. O Perdoe-me. Perdi a minha fé em Deus. Sim, sim. Uhum. I no one but que outro maçado. Oh. Liberei minha skill. Espaço vazio. Beleza, a gente vai completar esse espaço agora. Vamos lá, pegar nossa skill. Que apesar que eu não sei qual é boa, eu vou ter que dar uma lida. Apesar que pra trocar, para trocar com o Zen. Então, isso ser de boa. Então, eu vou ter que dar uma lida, ver qual que encaixa no meu lado de mago. Porque mago tem a classe mago e assassino. Então, vamos ver qual que ele se encaixa com o mago. Me dá minha Laza. É aqui, vamos ver. É fácil fazer, trocar a habilidade superior. Trocar a habilidade superior. Letra K. Aí, beleza. Ah, são três habilidades? Não, são quatro. Essa eu já tenho. Essa aqui. Destrói os inimigos atacados com a poderosa rajada de eliminação em ataque em área. Direto de área interna, ah, tá. esse, esse skill, sei qual que é, do meteorinho, esse aqui é de assassino, invencibilidade, fecha assim, ah, esse aqui fecha em gelo, beleza, pancada, beleza, esse aqui é que eu quero, esse é o de mago, esse é esse que eu quero, troca, não tem conversa, nossa, sem esse pouco de poder, vamos lá, minha nova asa. Vamos botar outra asa aqui. Ó, oh, gente. Minha nova asa. Não mudou nada, não? Gente. Não era pra ter mudado? Ah, mudou. Nossa. Esperava mais essa asa, gente. Sério. Sério, esperava mais, essa asa esperava ser mais bonita. Oh, por que os caras estão com essas asas, velho? Ah, meia-cinco. Será que quando eu, eu pego habilidade, eu pego uma asa referente à minha habilidade? Olha essa essa asa do cara é o quê? Deixa eu o cara, 65 cinco Pô, a asa dele é de um anjo, velho. Bonitinha. Então tá, gente. Isso aqui foi a probabilidade que a gente queria. Pegou a nova asa. Que não é nenhum chão. Estamos com 55 de poder. 55k de poder. Peguei um item também lá dentro. A Tá, agora ficou legal. Véio. Eu quero tirar essa máscara do pescoço velho essa coisa tá beleza depois desculpa já ensinei vocês a craftar. depois eu ensinar vocês a deixar o item mais um e para que serve as gemas beleza eu vou tentar pegar o level 65 logo é, ainda hoje de preferência então se inscreve no canal compartilhe deixe seu like não esquece de deixar o like para me ajudar por favor e obrigado vocês bateram a meta de 20 likes no último vídeo Vamos bater essa meta de 20 likes de novo, então obrigado. E não esquece de deixar a live de novo, e comenta, compartilha, nos ajude. E fui!